A atualização do Brawl Stars chegando e você vai ganhar de graça na faixa o novo Brawler do Brawl Stars. O novo Brawler roubado que tá animal, mas mano, tá muito OP. Quer saber como você vai conseguir o seu Brawler novo antes de todo mundo no primeiro horário da atualização? Se liga só aqui no canal Bruno Clash. Ok E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos de volta Com mais um vídeo de Brawl Stars Mano, queria muito trazer mais um vídeo De Brawl Stars com uma atualização Vocês vão ver aí muitas novidades Tem muita novidade nessa atualização Que tá chegando, é Era pra ter saído hoje? Era Mas calma, calma, calma, quer dizer Todo mundo achava que ia sair hoje Mas a gente pode ter aí o mais rápido possível Quem sabe amanhã, quem sabe depois Bom, depende muito Mas eu chutaria de repente Que chegaria muito rápido Mas bom, vamos saber tudo A respeito dessa atualização E também mostrar pra vocês aí sobre as novidades Vocês já estão vendo aí na tela O novo Brawler do Brawl Stars 8-bit Famoso 8-bit, mano, muito legal É um fliperama, mano Muito legal mesmo, mano Animal, ó, você tá vendo ali, tô, tô rodando ele aqui pra vocês verem Detalhes maravilhosos, mano, muito legal Até a tomada lá atrás, tá perfeito, adorei ele ah, é, é meu novo Brawler favorito, não tem jeito, não tem jeito Pra quem já jogou é, é, videogames antigos aí, cara, eu comecei na Atari Cara, é maravilhoso, mano, ter um Brawler desse aqui, cara. Bom, e ele não vem aí só a, a, com essa cor aqui que você tá vendo. Sim, ele tem ainda uma skin diferenciada. Olha essa skin, mano. E você vai ganhar ele de graça, rapaziada, de graça. Na atualização, você simplesmente vai precisar chegar ou já ter chego a reais. Troféus, olá! lá, que aqui no caminho Dos troféus, na hora que você chega em 6 mil Agora a recompensa que você vai ter Vai ser aí o nosso queridíssimo 8 bits, vai liberar aí O 8 bits pra você poder Pegar e jogar com ele, então chegou Em 6 mil troféus, você libera ele E tá GG Mano, bom, o 8-bit Eu até deixei aqui pra gente poder conversar a respeito Ele dispara vários raios lasers Vocês vão ver aí consecutivos é, O super dele é um Amplia dano, é como se você colocasse Um videogame no meio da tela Ele tem um raio e vai ampliar o dano Em 30% se você tiver Com ele até o nível 9 No nível 10 você ganha o super O poder estrela na verdade, o o poder estrela dele aumenta em 50% o raio de alcance aí do, do amplia-dano. É isso mesmo. Então vai melhorar. Ah, e o raio do amplia-dano vai também funcionar para os seus parceiros. Se tiver todo mundo dentro do, do, do amplia-dano, meu amigo, vai dar dano 30% maior nos seus adversários, é uma doideira Vamos lá então, pra jogar aqui no combate, que eu quero ver qual que vai ser a ideia Bom, vamos mostrar aqui como funciona, vamos falar também, olha o, olha o tiro dele São raio lasers, e você vai vendo o barulho, tá muito bonito, mano Uma questão importante sobre ele, mano, ele é devagar, então tem que ficar ligeiro Não pode errar dano, não pode se colocar em situação complicada Ó, tipo aqui ó Aqui a gente tá numa situação meio complicadinha Tem que ficar ligeiro, porque se ele vier pra cima Aí tem que ficar esperto com isso, ó Aqui a gente já pode ir pra cima da, Do nosso amigo E já pegar... Olha, quase, hein Tem que ficar ligeiro, não pode dar brecha, não E aí o dano é muito legal Aí, ó, o barulho do dano dele são é Hyrule Lasers Eu quero pegar, pra mostrar pra vocês o, Deixa eu ver se eu consigo aqui, beleza Eu quero pegar o Super pra poder mostrar pra vocês o aumenta O aumenta dano Vamos ver se eu consigo pegar ali Será que vai dar tempo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, agora sim, ó. Agora sim, ó. Eu consigo colocar aqui a torreta. olha lá, é um videogame, mano. Vocês estão vendo aí um videogame. E ele dá mais dano quando tá aqui dentro. Então é muito legal. Ó, aqui ele pode até dar o super aqui que ele me mata. Se ele me desse o super ali, ó. E olha o tamanho dele já no nível 10, mano. Muito grande o tamanho aí do do alcance do... do... Opa, já levamos ali. Opa, já levamos ali. Estávamos no... No aumento ali de dano E conseguimos levar aí o combate É claro, que é bot Mas a ideia é mostrar a funcionalidade dele, mano Muito legal, cara Muito legal mesmo Ele tem aí já um poder estrela Que é o poder estrela é, O amplia dano O amplia dano, ele coloca 50% a mais aí o, A área de, de amplia dano Normalmente aí ele é um pouco menor Ele é 50% menor Mas... Cara, é, é bonito demais, mano Bom, outra novidade aí que vocês vão saber Além, é claro, do, do 8-bit Eu até deixei aqui pra gente ver São as novas skins A primeira skin que eu falei pra vocês é a skin aí Do, do 8-bit Deixa eu até sair daqui pra você ver Essa aqui é a skin clássica do 8-bit O normal dele é o outro, é o azul Deixa eu até ver Ah, não tá aqui aparecendo, que doideira É esse aqui, ó, o azul, beleza Essa é a skin tradicional e aquela lá é a skin que vai vir opcional depois pra vocês na loja Outros Brawlers que apareceram aí com mudanças A Piper, olha a Piper como era E olha a Piper como tá a Azul e a rosa Normalmente, Na verdade ela teve várias outras mudanças Ela passou por uma remodelagem e tal Mas a skin rosa tá linda demais também Tá com a presilha no, no cabelo ali também Mudou ali algumas coisas até... É, ficou mais bonita também, né? Ficou mais bonita. E essa é a skin da Piper. Outra skin que muita gente pediu é a skin da Tara. A skin da Tara. A gente tinha essa Tara aqui. E agora teremos essa Tara aqui, muito bonita. Bonita demais. A Tara nova ali, ó. Que beleza. Tara azul. A outra skin que eu queria mostrar pra vocês, e essa skin muito esperada por muitos, a skin do Leon, mano. Vamos lá, então, mostrar pra vocês a skin... Do Leon, que é essa aqui, o Leon Tubarão, mano Leon Tubarão, meu amigo, olha como tá bonito, mano Ali o zíper dele é um peixe, vocês viram ali Leon Tubarão, tem ali os detalhes do nariz, pá, tem até uma machucadinha aqui do lado O... a... a... a... a eu não sei como chama aquele negócio do, do tubarão O rabo do tubarão zica demais, tá lindo demais aí o Leon Fora que ele tá totalmente três. tá bonito, o negócio tá bonito demais, mano Bom, vamos jogar uma com o Leon aqui Só pra poder mostrar pra vocês como tá E a gente já volta pra vocês verem Vamos lá! Bom, é isso! Vamos lá então Jogar com o Leon Tubarão Esse eu faço questão de jogar com vocês Pra vocês verem, vocês verem como tá Bonito o Leon Tubarão Olha os detalhes Dessa skin, e olha como ele é Muito mais rápido do que, por exemplo O nosso queridíssimo 8-bit ali, que a gente acabou de falar Bom, lindo demais, mano. Olha aí, vamos ficar ligeiro. Olha o tubarãozinho zica da baladas. Vamos ficar ligeiro aqui, não tomar dano de bobeira. E a gente gruda quando preciso aí pra poder matar o nosso amigo. Bom, opa. Aí, a rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa. Vamos lá, vamos ficar ligeiro aqui. Daqui a pouquinho eu vou. Agora eu vou usar meu super, vou matar lá em cima, vou matar lá em cima. Vamos matar lá em cima, matar lá em cima. Opa, opa, já matamos os dois ali Quase que deu ruim por causa das bombas do nosso amigo lá do do Bo ó, Tá lindo demais, mano, o Shark Shark Leon, Leon Tubarão, mano Maravilhoso, mano, muito legal, gostei mesmo Tá bonito, hein, o bicho tá bonito, ó Já estamos com 7, tá muito legal, já estamos bem aqui na fita Não tem como perder, né, meu amigo Aí, ó, 8 E aí a gente vai testando aqui pra ver onde que ele tá, o nosso amigo Ah, tá ali, ó Ih, é um amigo bot... Vamos deixar aqui o dano sem dado, vamos sem dado ali. Já era, já era, não tem jeito. O Lio Tubarão venceu, manos. Bom, a atualização tá chegando, como vocês sabem, já tá pra chegar, tá na portinha aí, tranquilão. Teve muitas alterações visuais de Brawlers, muitas alterações de rotação nos mapas também. É, questões quanto ao pique-gema, futebral, combate. Cara, tem muita mudança pra chegar tem muita coisa legal, mas eu vou fazer um outro vídeo falando isso daí também, porque tem bastante outras coisas. Acho que isso daí eu vou falar quando vier a o, o atualização, eu faço um vídeo mostrando a atualização toda em detalhes, com todos os outros itens também. Mas hoje eu queria mostrar pra vocês o novo personagem e as novas skins do Brawl Stars. É isso, assim que sair a atualização você já consegue, se você tiver 6 mil, Troféus, Buscar aí seu 8-bit Muito bom, mano Tá bom demais o novo Brawler no OP do Brawl Stars Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreve no canal pra mais vídeos de Brawl Stars rush Wars, Clash of Clans, Clash Royale Tem muito jogo pra vocês Beleza? Então é isso, mano Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui! <risos>